Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Chá com Alvinho, estreando o Chá aí, com o nosso sétimo colocado, convidado de 30 anos, Marinho João Pessoa, Paraíba, vem também lá da Era Geológica, do VD5, o segundo ciclo da, do, do VD, é, Galápagos, onde ele foi o segundo eliminado e as coisas melhoraram bastante para ele aqui em Ucrânia, no Second Chance, ficou com a sétima colocação, sétimo membro do júri. Seja muito bem-vindo, Wally Medeiros. Obrigado. Amigo, e aí? E esse CT de ontem? Foi blind para você, amigo, você estava esperando? Não, eu já estava esperando, tanto que eu já tinha escrito questionário de despedida para a moderação. Quando eu enviai o questionário, eu já estava lá, como já com despedida, porque eu já sabia que isso ia acontecer. Quando ativaram o blackout, eu já sabia, era para me tirar. Ah, mas você, ah, você percebeu que, que ia ser mirado quando ativaram o Blackout? Ou você já estava sentindo antes? Não, eu já... Ao princípio, eu já sabia que quem seria mirado seria eu e mais, ou mais duas pessoas, mas quando ativaram o Blackout, eu achei que seria a oportunidade ímpar deles me eliminarem. Bom, e, e... muito bem. <risos> a gente vai chegar lá, não vamos começar do final, não. É, gente, se vocês estão curiosíssimos aí para saber por que, é que o Ali descobriu, que ele seria o alvo quando teve o um blackout. Assistam o chá, que vai ser no final essa história. É... Enquanto isso, já se inscrevam aí no canal, deem um like no vídeo, ativem o sininho para receber as notificações dos últimos chás. que vem aí, acho que afinal vai ser boa. Amigo, antes da gente começar a falar sobre o seu vídeo, sobre o seu jogo em si, eu quero comentar uma história muito boa do uhum. seu de Galápagos. É... Para quem assistiu a abertura da temporada, é, percebeu que os meninos reinventaram, fizeram o vídeo da, da temporada original da pessoa e o vídeo que eles fizeram para a Ucrânia. Se você olhar com bastante atenção o vídeo desse senhor que é que você fala, você vai perceber que a pessoa é um pouco diferente. Bastante. Estava tão diferente naquele vídeo de Galápagos, amigo. Talvez porque não era eu. <risos> Eu Conta para as pessoas por que você não, não era você no vídeo Então, naquela época, quando foi realizado, foi no Orkut E foi pedido o vídeo e eu acabei não... Aconteceu alguma coisa que eu não lembro mais Porque foi há mais ou menos nove anos atrás Não tem nem como lembrar Sim. Aconteceu alguma coisa e não deu para me enviar o vídeo Então o VD foi no YouTube Pegou uma pessoa engraçada, pessoa magra Que ele achava mais parecido comigo e jogou no vídeo Como se fosse eu e muita gente não sabia dessa história gente, até poder revelar no, num dos primeiros episódios da temporada gente, vamos... <risos> se você sabe quem é o falso alho do vídeo de Galápagos por favor, traga ele pra cá gente, eu amo essa história, é muito bom isso. agora sim, amigo, vamos lá é... eu fico com a impressão, falando então do começo do jogo, né? primeiros momentos ali, velhos, original é, eu olho para a Vélez original no primeiro momento e eu fico em dúvida como é que você ia ficar posicionado ali na Vélez. À medida que o jogo anda, eu acho que foi uma ótima tribo para você, apesar de não ter sido uma tribo óbvia, não ter sido uma tribo que... A mais previsível. É, não, não era uma tribo que eu vi, tipo assim, aqui o Ali tem conexão com essa, e essa e essa pessoa, mas eu acho que acabou sendo uma tribo muito boa para você estar nela. Você concorda comigo? Sim. Assim, quando. É, primeiro, eu vou contar um pouco uma história anterior. Antes de eu jogar o VD, meu último survival foi há cinco anos atrás no IF. Falando nisso, oi, Marcelo Sanches. Então, nesse jogo eu fui AFB. E todos os votos falavam que meu social era ruim, que eu, que eu mal mal conversava com o pessoal, etc. Então, eu pensei, se esse foi meu maior erro no IEF, eu vou fazer o inverso. Então, eu investi pesado no social nessa edição e, na minha visão, eu acho que eu consegui ter um social excelente com o CAST. Então, no início, realmente foi uma luta, porque eu não conhecia praticamente ninguém da, do CAST e não tinha relações. Enquanto a maioria tinha algumas ligações, uns... Conheci o pessoal pessoalmente, com o pessoal de São Paulo, outros, como, por exemplo, Cristian do Rodrigues. Enfim, vários, vários tinham contatos e eu não. A maioria já foi no encontrão e conseguiram é, se ver pessoalmente. Eu conhecia poucos pessoalmente, então, para mim foi bem difícil. Então, no primeiro momento que eu vi a tribo, eu pensei, me ferrei, porque era uma das tribos que eu percebia que eu ia me dar mais do que ia me dar mal. Então, é, no primeiro momento eu comecei a conversar com todos e vi que o assunto não estava rendendo com nenhum dos cinco, com nenhum dos quatro. E, e a principal informação que eu recebi na primeira noite após a formação da tribo foi Rafael Camargo vindo no meu privado e falando se alia com Ramon e Montoso. Ele chegou no meu privado e falou isso. Então, eu de fato, como estava meio perdido no começo, eu, eu de fato fui fazer isso, tentar fazer uma aliança com Montoso e com Ramon. Aí eu comecei com o Montoso e sugeri essa aliança. E ele próprio disse, vamos tentar, eu, você e Ramon. Porque quando eu falei com o Montoso, ele não, eu, eu não citei nome quem seria a terceira pessoa. E ele próprio citou, vamos tentar com o Ramon. Então, ele foi falar com o Ramon, porém, Ramon meio que se esquivou, como se ele não quisesse fazer nenhuma aliança. Aí eu eu percebi que a noite não estava rendendo, e eu vi que todo mundo estava online, e mesmo assim eu pensei, sabe de uma coisa, eu vou dormir... E amanhã eu penso o que, que faço. Aí até a Camila, eu falei para a Camila que ia dormir, ela disse, não, tenta fazer social para ver se fechar alguma coisa. E eu disse, não, eu vou dormir e, e amanhã eu vejo o que faço. Aí, quando eu acordei, eu já soube de uma informação. Eu soube que Ramon e Montoso tinham uma ligação entre no, os dois. E isso bateu com, com exatamente o que eu havia falado no dia anterior, que quando eu sugeri a Montoso uma aliança, ele disse, tenta com o Ramon, Porém, como o Ramon se esquivou, eu deixei para lá essa aliança. E que talvez eu seria até o F3 dos dois, se, eu, se eu, de fato eu entrasse. Então, eu e a Du, pela manhã, começamos a conversar. E ambos sugerimos fazer uma aliança com o Ali. Então, foi aí que a gente conversou nós três e, de fato, fechamos um F3. E essa, essa aliança, ninguém do cast sabia, só nós três. Todo mundo vinha perguntar no privado, o que é está que acontecendo com a Vélez, que não tem nenhuma aliança. Porque o que a gente queria passar era que, de fato, não tinha nenhuma aliança. E aí, na minha visão, era a única aliança, era nós três. É... Então, de forma geral, eu, eu me senti bem tranquilo, principalmente depois que eu soube no chá de Ramon, que ele que eu achei até engraçado, que ele disse que tinha uma aliança contra as duas pessoas. Aí, no momento que eu vi o chá, eu fui, fui falar com a do Leal e perguntei a doa, era contigo a aliança da F3? com ele e Montoso, aí a Edu falou que não era, e eu também falei que não era, porque de fato eu não tinha nenhum chat com, com eles, aí com o tempo Montoso me disse que a, a aliança que os dois consideravam era comigo, mesmo sem ter chat, e eu também não considerava a aliança com, com os dois, então de forma geral eu, eu, eu me sentia bem posi bem posicionado na Vélez, uhum. acho e eu estava trabalhando para se tivesse enzimação eu ficaria. Sim, eu acho. É. Se, se essa informação está correta, você estava super bem posicionado. Você estava exatamente no meio das duas alianças da tribo, que é uma ótima posição para se estar. E, paralelamente a isso, é, o fato de as suas ligações com o cast não estarem dentro da tribo, estarem fora, te deixava bem posicionado também fora da tribo. né? Exatamente. O maior era dentro da tribo. E quando, e quando você consegue ficar bem posicionado dentro da tribo, inclusive indo para as pedras, além né? uhum. essa ligação entre as pessoas, você consegue se aproximar, a su... aproximar a conexão que você tem com as pessoas da tribo e deixar suas relações externas te ajudando aí como como é possível. O que eu acho que você fez muito bem, assim, que é uma coisa que eu acho que você fez muito bem no seu jogo, é que seu jogo foi um jogo muito camuflado, né? Sim. É... Era difícil, tanto é que assim, quando você realmente se posiciona, quando você trai, quando você toma um lado, as pessoas estão muito surpresas. elas esperavam isso você. O que eu acho uma qualidade ótima do seu jogo. Essa situação é, você, você foi intencional desde o começo do jogo que você queria fazer, você acha que isso é mais pelo fato da sua personalidade, ser uma personalidade mais discreta, etc.? Ou foi uma coisa que o jogo levou para você? Não, essa já era a minha intenção. Tentar não não deixar meu jogo aberto para ninguém. Tanto que foi tão discreto que a do Leal é, acreditou que eu não estava, depois que ele foi eliminado, ele acreditou que eu não estava, de fato, minha aliança com ele e o Ali não era verdadeira. Sendo que era 100% verdadeira. Porque o Montoso, como eu tinha te falado anteriormente, ele achou que eu estava na aliança com o Ramon, sendo que eu não estava. Aí eu acho que foi tão camuflado que o meu próprio ex-aliado achou que eu não estava de fato com a aliança com ele. Mas ele deixou, mas, deixou e... essa dúvida. Isso pós-jogo, ah, eu... isso teve algum impacto dentro do seu jogo? Não, eu não acho que houve impacto, porque ele só foi, ele foi achar isso depois que a gente já não estava mais juntos, trabalhando juntos no jogo. Então eu é. acho que não teve nenhum impacto. O que poderia ter algum tipo aí de, de situação mais delicada para você se vocês tivessem ido para CT depois Isso. das Pedras, né? Porque é, perdendo o UOL, é, você ia estar tá de um lado ali com o Montoso e o Ramon contando com você e do outro lado numa dupla com o Edu Leal, que a gente não sabe o quanto seria interessante para o seu jogo forçar um, dois, mas... mas minha intenção era continuar com o Al e o Edu, independente tá? de qualquer resultado. Já que foi com eles que eu filmei ali, né? Você etc. chato, etc. É. Você acha, amigo, que é uma coisa que eu vejo... Foi uma coisa que eu li um pouco em Ucrânia. E talvez você tenha mais propriedade para me dizer isso. É... Você acha que era mais fácil para os jogadores que são das antigas é... camuflarem quem eram as pessoas com quem eles tinham contato? Ou isso era uma coisa pública? No final das contas, todo mundo sabia quem era próximo de quem. Eu acho que depende da pessoa, porque, por exemplo, Wesley, todo mundo sabia que era o F3 dele, que era Rafa e Jairo. É, de mosca também, é, mosca eu consigo camuflar um pouco mais. Então, acho que dependia do, da personalidade do, do participante. É, você acha que tem assim, com o fato de ser não. mais antigo nos jogos? Não. Sim. Bom, aí tá. Você tá aí nessa, nessa sua... Aliança com Edu, perdeu o Uau nas Pedras. E aí, logo depois, vem o senhor Christian, que foi uma figura importante para o seu jogo também, é, na sua trajetória, né não não exatamente para o seu jogo, mas na sua trajetória. Vem o Christian para velho. E aí? O que, como, o que acontece para você quando o Christian vem para velho? Então, eu pensei. Para mim, continuar bem posicionado na tribo, eu queria puxar um dos dois. Como eu já tinha contato com ambos, eu já conversava bastante, tanto com o Christian quanto com o Mosca, eu falei com os dois. e conversei, pode vir na minha tribo, que você vai estar seguro, não vai ser eliminado se for para o CT. Aí, a princípio, os dois falaram que vinham. E, mas o Mosca acabou preferindo ir para porque também tinha relação com Yuri. Aí acabou vindo o Christian, e, eu, e, a gente, e a gente colocou o Christian no chat, eu, eu e a do Leal, e ficou como se fosse na mesma, entendeu? Sim. Só fez substituir o Ali por Christian. Sim. Bom, então, é... porque vamos lembrar aí, dando um pulo para frente, o Ali é um, do, é o responsável, né, explicitamente, por tirar o Christian do jogo no primeiro CT da fusão. Essa, essa, esse seu, quer dizer, essa sua intenção não vinha desde o começo ali da, de quando o Chris foi para para Vélez, não, né? Não. Quando ele veio para a minha intenção era jogar com ele até o fim. Só que, quando, na verdade, eu comecei a repensar na formação da nova Iarilu. que aí teve vários motivos que fizeram eu decidir flipar. Ah, Por quê? E você fala quando o Cris ativou a, a sua app e escolheu a tribo, o Yarelo. Certo. Então, eu vou alencar alguns motivos que levaram eu a decidir flipar. Mas o principal motivo era que, como eu falei anteriormente, eu tinha um bom social com a maioria do cast. E eu coloquei na balança os dois lados, a tribo que eu estava e a outra tribo. E eu tinha bem mais, bem mais relação e eu confiava bem mais no outro lado. <risos> Mas, então, o principal motivo foi pelo meu jogo. É, o segundo foi que eu me sentia mais confortável. Você, peraí, é, você me acha me... que estaria mais confortável no, pra, no seu jogo se você estivesse na Zória e não na Yarilo, na Swap? Eu acho que, independente de onde eu estivesse, eu acho que eu ia me sinto confortável. Uau! Não, não faria a diferença. Ah! É... Então, e eu, Mas, como eu já havia... dá para entender, você acha que você estaria confortável porque você estava bem conectado ou porque você não ia ser visado porque tinham pessoas que estavam atraindo mais alvo que você? porque eu estava bem conectado, inclusive, por exemplo, os rangers. A maioria dos rangers estavam lá e eu já sabia que mosca também ia flipar, ou seja, todos os rangers estavam do outro lado. E eu já vinha, eu já eu já estava tendo vários contatos com eles desde o começo do jogo, de criar uma aliança, Olds com o pessoal das antigas, só que eu, eles iam me perguntando, vamos criar aliança, e eu falava, vamos esperar mais um pouco, na hora certa a gente faz essa ah, aliança dos Rangers ela já é pública, amigo. todo mundo sabe. Já isso. é pública, Já é é é Membros dessa aliança. Então os membros oficiais eram eu, Mosca, Yuri, Wesley e Kleber. Um em cada tribo, né? Um de cada tribo, por Uau. isso que a gente se definiu por Rangers. É, é, é bem estratégico uma aliança com uma pessoa em cada tribo. É, e, enfim essa aliança, caso... dessa aliança então tinha você e o Mosca na tribo Yarilo Isso. e Uri Kleber e Wesley, Wesley na então, outra tribo Mosca já tinha definido que ia flipar então para mim seria muito mais confortável também flipar com ele já que eu estava aliado com ele Sim. e o, os outros motivos eram que é, Mosca foi para antes de eu decidir flipar é Mosca e foi para o exílio então, na, então tinha o um chato da aliança eu ele é, é do Leal e Cristian e a gente começou a debater o que o Moço queria fazer com o poder do exílio. Eu e a do Leal queria trocar é, Ramon por Jairo no caso Ramon ia vir para nossa aliança porque a gente já sabia que ele, que ele ia ser eliminado lá e Jairo ia para outra aliança dos outros. Porém eu e a do Leal ficamos insistindo vamos vamos trocar vamos trocar Mosca no começo também queria trocar. Aí Christian veio e não não queria trocar. Ele preferia que Mosca pagasse e fosse para pagar a pista do ídolo. Então essa foi um, um dos motivos que eu quis flipar, porque eu queria muito trazer o Ramon. É, do que eu queria trazer o Ramon e seria estrategicamente bom para todo mundo. Inclusive eu acho que se Ramon tivesse vindo, é, Montoso não teria quitado. Então acho que é, esse é, esse esse caso gerou várias consequências no jogo. Inclusive, um dos motivos que eu quis flipar. É, o, a outra coisa que eu decidi flipar é que eu sabia que tinha um chat Jairo, Marcela e, Le, e Leandro. E eles me falaram que Jairo já tinha dado a entender que ia flipar. Então, se eu não fosse flipar naquele momento, ou no próximo CT ou no outro, Jairo ia flipar e eu ia virar bora. Então, eu, eu quis fazer isso antes, tipo, fazer a jogada antes dele fazer. Uhum. Uhum. E... e o fim... Aí ah, você é. ficou <risos> satisfeito com... com... Você achou que o Christian estava mandando demais no rolê, então, basicamente. Sim, porque com o Christian fez as novas tribos, a, a nova Yarilo, ele, ele pensou qual foi a estratégia dele. Pegar os Boron das outras tribos, mais a Mosca, que era da, da antiga Yarilo, mais alguns membros da a, também a antiga tribo dele, que era eu, Montoso e a do Leal e jogou o Ramon para o bora da outra tribo, então e, e nesse momento a gente tinha combinado de, no, de dos quatro formar alguma estratégia para formar as tribos e Christian também não, não nos avisou quando começou a formar as tribos e, e ele também ocultou várias outras informações e aí, aí eu, eu pensei, é né? aí eu pensei, se for para flipar se for para flipar, tem que tirar um, um bom jogador, que na minha visão estava com um excelente jogo na Tribal. Então, se for para flipar, que seja uma excelente jogada. Porque ele, alguns queriam tirar já, e eu, eu pensei. Entendeu? Entendi. Bom, então fala sobre esse movimento aí, né? Porque chega a fusão, você... Uh, bom, chega a com a sua app vocês acabam não indo para para nenhum CT aí depois da troca que você queria usar a seu favor acaba os Rangers é. no caso aí depois de, depois de tudo que aconteceu é, a aliança Rangers se formou antes da fusão e a primeira uma das primeiras jogadas seriam essa de fazer a troca da tribo já que como como não, não fez no, no, na, anteriormente então vamos fazer agora ao princípio o pessoal queria o Griten ou é do Leal ou é do Rodrigues Aí primeiro excluíram excluí um o E ficou entre a do Leal e a do Rodrigues Ao, a, é, Mais da metade queria a do Leal Porém eu não queria Tirar a do Leal, porque como ele era do meu F3 Eu confiava muito nele E não queria que ele saísse do jogo Então antes de fazer a cal Para definir de fato quem seria eliminado Porque quem, quem, quem fosse jogado Para outra tribo ia ser eliminado Aí eu fui conversar no privado de cada um e dar meus motivos por porque, porque tirar o Edu Rodrigues e não é do Leal. Uhum. Porque eu, eu percebia que estava misturado, uns queriam do Leal e outros queriam do Rodrigues. Aí eu convenci e no final só uma pessoa quis é do Leal e os outros é do Rodrigues. E acabou que foi o Edu Rodrigues mesmo. Aí, bom, aí você conseguiu fazer esse movimento, tirou o Edu Rodrigues, que era quem você queria desde o começo, né? Entre, os, entre as opções ali de troca. Sim, porque da Nova Arilo ele era o que eu menos conversava. E eu sabia também que ele tinha uma relação íntima com o Christian, que ele tentou esconder. Porque e por que não o Jairo gente... que vocês já estavam cogitando no setor anterior? Não entendi. E por que não o Jairo que vocês já estavam que vocês já estavam cogitando na... no setor anterior? Porque Jairo já Jair era boro em qualquer qualquer uma das tribos. Ele poderia... qualquer sete que ocorresse ele poderia sair. Então, ele já era mal fácil e, e, e para a Mauri ele não tinha um jogo bom, eu preferi manter ele. Entendi. Muito bem. E aí vocês conseguem, com isso, então, chegar na... na bom, especialmente você, né? Você estava com a decisão literalmente nas suas mãos. Você consegue chegar na fusão, numa posição muito estratégica e aí eu acho que é a primeira grande decisão que você tem que tomar que te expõe mais para o jogo, né? Exato. Que mostra mais... Eu estava... Pessoal. Eu estava bem contido na outra, bem camuflado, como tu falasse no início do chá. E, do nada, eu apareci no jogo para 100% exposto, com vários várias pessoas com raiva da minha triga-triba por eu ter flipado. Alguns falaram que estragaram o jogo deles por eu ter feito isso. Só que, como eu falei, eu, tinha, eu tive vários motivos para flipar. A felicidade. <risos> Algumas falaram que estraguei o jogo deles. E a risadinha, né? Que pouco eu estraguei. <risos> O meu eu não estraguei. Né? Estragou Se estragou o seu, eu não posso fazer não, nada. Não, mas eu não... Não era a minha intenção estragar, entendeu? Era Porque, pra mim, era o melhor jogo. Sim. Não, tá certo. você tem têm que pensar no melhor jogo pra si então, mesmo. Não, eu, eu, eu, é, eu não queria que eles ficassem mal ou algo do tipo. Tá, ah, mas então conta como é que foi... Como é que foi, tipo, como é que foi o processo, né? Porque você teve que passar o dia enganando as pessoas, né? Você ia trair todo mundo e tava lá com todo mundo. É, o, o Christian reclamou que você ficou na chamada até o final. Só foi falar lá no final. Como é que foi esse dia de enganação do Christian? Não, nesse dia eu fiz o um, um máximo para falar pouco. Aí quando chegou a noite, Christian sugeriu fazer uma cal. Aí eu já pensei, me ferrei: o que é que eu faço? Se eu não entrar na cal, vão, vão saber o que vai acontecer e ele poderia usar o ídolo. Aí eu conversei com os Rangers e eles falaram: é melhor você entrar na cal. Aí eu entrei, esperei, fiquei esperando, fiquei... É... Aí, durante a cal, todo mundo começou a falar, esse foi meu voto, aquele foi meu voto. Aí pronto, eu comecei a gelar, sem saber o que fazer, sem reação. Como eu fiquei sem reação, eu fiquei paralisada. Aí, quando faltava um voto ou dois, eu não lembro, eu saí. Eu saí da cal, é, porque faltava revelar o meu de Cristo e o de Gritem, eu acho. Aí eu saí da cal. Aí, quando faltava revelar meu voto, eu fui no privado de Cristian e falei que eu tinha flipado. E foi isso que aconteceu. Eu, e, como, não e... tenho, eu como não tenho muita experiência de survival, fiquei sem, totalmente sem saber o que fazer. Sim. E, ou, quer dizer, durante o dia, sua estratégia para que as pessoas não percebessem que isso ia acontecer foi ficar mais afastado. mais é, E ficar neutro, sem dar muito posicionamento. Sim. Bom, e aí eu queria te fazer uma pergunta, que eu estou aguardando esse momento para fazer essa pergunta. Mons, ele sabia que você ia flipar, meu Cristian. Isso. Por que que foi você que flipou e não ele? Então, a gente decidiu que só um de nós dois iria flipar e o outro iria ficar lá para pegar todas as informações do outro lado. Porque seria estrategicamente bom para a gente continuar controlando a lista do queridinho. Aí, no caso, eu decidi. Eu decidi flipar e a mosca decidiu ficar, porque, na verdade, seria mais ou menos assim. Quem eles escolhessem para ser o alvo, um, um fliparia. Como uma Marcela, eu decidi flipar. Entendi, porque Marcela era uma que contava. eu sou o próximo. Sim. Bom, tá Aí eu... ah, <risos> Logo no CDC, <risos> veio aí a quem vira volta, né? É... você e o Mosca nem estavam sentindo que isso ia acontecer, nem estavam passando isso pela cabeça. Na verdade, esse foi o primeiro seteio que eu não sabia o que ia acontecer. De todo o jogo, eu acho. O único, que eu com... o único que eu fiquei com dúvida do que ia acontecer era quando restou Rabone, Christian e, e Mosca. Porque eu não sabia se ia eliminar Mosca ou se ia eliminar Rabone. Isso eu fiquei com dúvida. Mas os outros, como eu tinha relação com a, com a maioria do cast, eu acabei, eu acabei sabendo. Inclusive dos blinds eu sabia o que ia acontecer. E esse foi o, o primeiro grande CT que eu não, não, não tinha ideia o que ia acontecer. Mas... E aí, quando você viu o começando a aparecer no Mosca, qual foi a sua reação? Fiquei bem triste, porque Mosca era uma das pessoas que eu mais tinha contato no, no jogo. E que eu queria... Porque assim, se eu fosse para a final, eu queria ir com ele. Um dos que eu queria ir, então eu fiquei bem triste. E Mas isso, para isso acontecer, houve algumas, algumas coisas que Kleber já detalhou no chá dele. Como ele... É, por exemplo, quando eu quando eu fui para o exílio, eu peguei a pista de ídolo. É, então eu fiquei com muita dúvida se quando eu, eu pegasse a pista, eu ia procurar ou passar para eles. Porém, eu sabia de informação que o Wesley já tinha um ídolo e não me, não me contou. Ah, então eu pensei, então eu acho que eu não vou contar agora não, eu vou procurar, se eu encontrar, eu pego e posto uma, uma pista falsa. Se eu não encontrar, eu passo e qualquer um da aliança encontrar, tudo bem. Aí, ah, o que foi que aconteceu? É, teve um, tava com um erro no sistema da moderação e isso fez com que demorasse para eles me passarem a, a resposta. Aí, isso demorou mais ou menos uma hora, duas horas, eu tinha encontrado o ídolo e peguei. Aí, a, a primeira decisão era, eu, eu deveria dizer para eles que eu peguei o ídolo, sim ou não? Como o Wesley não tinha me dito que pegou, eu acabei dizendo no primeiro momento que não peguei o ídolo. Aí, na manhã, do outro dia, eu passei a pista para eles e Kleber encontrou essa pista encontrou o ídolo, meu ídolo falso. No setembro anterior, o Kleber falou umas coisas que ele estava surtando, disse que se eu não flipar, é, ele vai expor as alianças do Rangers para todo mundo, porque ele, ele era aliado de Marcela, etc. Aí isso já me, me deu um, um susto, porque eu não esperava essa reação. Aí esses foram os motivos que eu, que eu não, não confirmei que eu tava estava com o ídolo, para o Kleber. Só que depois eu pensei, é, eu vou dizer para nos gerar desconfiança. E como eles são meus aliados, eu acho que é o justo a se fazer. Aí eu contei para eles que eu tinha encontrado o ídolo. Só que isso gerou paranoia para o Wesley, porque ele ficou pensando, porque a gente só passou a pista uma hora depois, não sei o quê, e isso gerou uma certa desconfiança. Mas como depois eu falei que tinha pego, meio que parou um pouco disso. Hum. E além disso, Wesley contou para a Kleber, que a gente tinha feito uma, uma sub-aliança dos rangers sem o Kleber. Porque como o Kleber tinha me mandado esse áudio, falando para eu não flipar, que ia ameaçar é, expor os rangers, a gente criou essa aliança como uma forma segura para esperar ele melhorar desse surto. Aí o Wesley foi e contou para ele sobre essa aliança. Aí aí Isso e mais outras coisas que o Wesley contou, ele de, decidiu flipar porque se sentiu traído. Aí foi isso que gerou a eliminação de Mosca. Entendi. E aí, é, bom, o Mosca sai, beleza, ele sai com poder, né? Sai com o poder de roubar voto, que era uma coisa super estratégica também. Como é que foi para você? Porque normalmente, é, quando, as, quando um aliado muito importante nosso sai, num blind, assim, com poder no bolso, enfim, a gente tem aquela sensação desesperadora, né? Tipo, meu Deus, acabou meu jogo. Como é que você lidou com a saída do Mosca e como é que você se reinventou, porque você durou bastante ainda depois disso, né? Eu fiquei triste pela eliminação dele, bem triste mesmo, pela pessoa, pela pessoa Lucas, porque eu considero ele um baita amigo, só que, como tem vários aliados no jogo, é, não impactou muito no meu jogo. Eu tô amando. Porque a gente a maioria... O inabalável. Não, não abalou em nada. Não, e olha só, outra coisa. Ah, sim, teve outra coisa. Ah. Como o Kleber e a Marcela tinham flipado, é, por outro lado, ele estava, ele, os dois estavam, é, entre aspas, com, com, com, com a antiga minoria. Aí, durante a tarde, eles falaram, a é, Marcela foi na, no, no antigo chato falou, o Al é o alvo da, daquele CT. Então, eu comecei a trabalhar com os dois, fui no privado, fiz ligações, quando eu soube que eu ia ser o alvo. Aí eu convenci os dois a flipar Novamente pro nosso lado Isso Porque foi na eliminação Foi na eliminação de Gritten Ah, sim Porque eu que seria o alvo deles do, Da nova maioria Como eu soube que ia ser o alvo, eu comecei a trabalhar para reverter o jogo Aí eu fui conversar com Marcelo e Kleber Falei os pontos, o porquê que eles deveriam flipar Aí no final das contas o alvo acabou sendo o Wesley eu Eles decidiram de última hora Aí, como eu já tinha conseguido que os dois flipassem, foi tranquilo. A gente decidiu eliminar a Gritem. Ué, mas como assim o Alvo virou Wesley e vocês conseguiram eliminar Eu o... não sei o que foi que, como foi que ocorreu essa mudança lá de Alvo, mas o Alvo a princípio era eu. Aí eu acho que o é, Marcelo e ah, Kleber mesmo que fizeram eles o Álvaro, mudar do... o Alvo, entendeu? O todo. Mudou do. A noite, de... no final que... da noite. O... Pro Wesley. Pro Wesley. Entendi. E olha só, outra coisa também. Porque, tipo assim, tudo bem. Enquanto você tava lá no começo do jogo, fazendo seu jogo mais discreto, nas conexões, e tinha muita gente que tava muito mais exposta que você, eu entendo que você não, não estivesse sendo visado ali, nesse, nesse começo. Né? É até bem normal. Só que quando você faz a eliminação do Christian, você fica muito em evidência. O holofote Total. vai cima de você. Total. E ainda assim, Demorou muito para o seu nome começar a ser falado, assim, como, como alvo. Por que, que você acha que demorou tanto, assim? As pessoas é, te tratarem como a ameaça que você era a ponto de falar, não, eu não posso manter o Alien no jogo porque é uma ameaça para mim. Eu não sei exatamente o porquê, mas eu acho que como eles eram minorias e como aconteceu algumas polêmicas com o Kleber, foi direcionado para Kleber. Bom, é, eles, eles também assim, eu não sei exatamente o porquê porque meu alvo maior só foi ocorrer mais ou menos no F8 sim bom ah sim, mas é, aconteceu uma coisa que também eles, te, eles tentaram me puxar no começo, assim que eu flipei eles tentaram me puxar e eu falei que não era o momento certo de, de, de, ser, de voltar para eles é, então acho que isso colaborou porque eles, eles ainda confiavam em mim para flipar e jogar com eles. E precisavam do seu No voto. começo. E precisava do meu voto. É. Porém, eu não ia flipar duas vezes. Sim. Bom, isso aí era qual a altura, mais ou menos? O depois da eliminação do moço? Isso foi depois da eliminação de... Não, depois da eliminação de Christian, eles tentaram me puxar. De no... de... Tentaram me puxar pela primeira ah, vez. Ah, que... Aí eu falei, vamos esperar um tempo. Para pessoal... ver o que, como é que vai acontecer. O pessoal que... Quer dizer, que o pessoal fica... Os antigos yarilos da sua app. Isso. Assim que a igreja saiu, eles tentaram me puxar de volta. Eles aí eu, eu falei. Eles você como uma pessoa que poderia ser útil para eles em algum momento. É isso. Isso. Aí eu falei, vamos esperar um tempo, porque eu acabei de flipar. Aí eu usei essa mesma justificativa também no segundo CT. E também, você... provavelmente, as pessoas que não seriam miradas por você deviam saber disso, né? E aí isso. a mais preocupadas com outras pessoas do que com você, né? Exato. Porque eu, eles sabiam que eu não ia mirar eles agora. Eu ia mirar as pessoas que eu tinha menos contato. Então... Sim. Bom, é, aí teve toda, toda, as, todas as questões que teve, que eu acho que uma, uma coisa também muito marcante no jogo é que teve muitas pessoas que atraíram demais o alvo para elas mesmas, né, de uma forma assim quase incontornável. E quando isso poderia ter acontecido com você, não aconteceu. Por isso aí que a gente está conversando. Tudo bem, o jogo vai seguindo... É, e a gente tem a repescagem aí, volta da repescagem. Yuri é e a segunda pessoa que fica ali na portinha era Edu Leal. Uhum. Ou seja, se até agora eu tô lendo as coisas corretamente, nenhum dos dois resultados seria horrível para você, né? Não assim, é do Leal porque ele tava acreditando em muitas mentiras do jogo. Inclusive, eu tinha feito até uma plaquinha. É escrito, 50%, pessoas, 50 do que falaram sobre mim era mentira. Porque inventaram muita mentira sobre mim, porque se aproveitaram do fato que eu flipei para é, jogar isso, que eu menti em algumas coisas, sendo que a maioria das coisas não era mentira. Praticamente tudo que eu falava era sincero. Mas como eu flipei, algumas pessoas não acreditavam. Aí se aproveitaram disso para jogar um monte de mentira, inclusive nesse último CT. Mas... Então, para mim, eu preferia Yuri por causa disso, porque a do Leal estava acreditando em várias mentiras sobre mim que não eram verdades. Inclusive, da, dessa, da nossa aliança, a única pessoa que queria que Yuri voltasse era eu. O uhum. restante ficou tudo com raiva por ele ter voltado, não sei o quê. Bom, então, Bom. Aí, Yuri voltar não foi mais problema para você, era até mais uma possibilidade de trabalho ali para você. Isso. Né? Aí, acontece aquele CT maluquíssimo, que eu até agora não entendi nada, né? Pleno F8, um CT com 400 pessoas sendo votadas, e aí a, a votação fica entre você e o Kleber, empatadíssimos ali, né? Foi por um trio ali, um triz ali na, na, na situação. Você sabia que você ia ser votado? Você ficou com medo quando deu aquele empate geral lá? Como é que foi esse CT para você? Então, nesse CT, eu já sabia dos planos de... que, como todo mundo do cast já sabe, Marcela Kleber, Leandro e Piotti fizeram um plano para eliminar o Wesley. E eles preferiram não me contar, porque eles achavam que eu era muito próximo de Wesley. Porém, eu acabei sabendo, um deles me contou do plano e falaram, Vota em Débora para fingir que você não sabe. Aí eu falei, sim, eu, eu já, já preferia fazer isso porque eu não queria votar em Wesley. É, aí o que foi que aconteceu como eu estava é, inserido entre aspas no plano, eu preferi ficar na minha para não respingar sobre mim porém Piote falou para Wesley o que, aconteceu, o, que tava, o que ia rolar com ele que, inclusive eu achei uma jogada péssima de Pioti mas tudo bem é, ele contou para Wesley que ia acontecer aí Wesley foi lá e usou o ídolo e conseguiu reverter e pedi... falou para a Débora, Débora, votem um Alley para a gente empatar o jogo, para dar um susto. Aí foi isso que aconteceu, empatou dois votos para mim, dois votos para a Kleber, porque eles já sabiam que Yuri ia votar em Kleber. Não, mas, mas eu não sabia não, que eu ia receber voto. Eu sabia é, que Kleber é. ia receber, sabia que Débora ia receber, sabia que Wesley ia receber, mas não sabia que eu ia receber. Amigo, mas essa conta não está fechando, porque se era uma coisa tão assim que o Wesley ia sair cinco votos dos oito não foram no, no, no Wesley justamente quatro pessoas combinaram de Wesley que foi Piotr Leandro Marcela e Kleber Marcela Kleber e Leandro votaram no Wesley e Piotr foi, foi a pessoa que justamente traiu os três Piotr traiu os três e falou ao Wesley do plano que o Wesley ia ser mirado e sair do jogo aí ele falou e o Wesley foi e usou o ídolo e se salvou e ficou um empate entre e eu e Kleber. Eu não... O que você achou que ia acontecer? Eu, eu fiquei tranquilo, porque todo mundo falou no meu privado que eu vou estar em Kleber. Eu já sabia como ia sair. Porque ai, todos ai, vieram ai, no privado e falaram: vamos tirar Kleber. As pessoas chegaram no seu privado. Porque assim, você não vai, você não vai falar para mim que você ficou tenso em nenhum momento do jogo. O jogo foi. Não, momento... eu, eu só fiquei com medo quando eu vi que eu estava recebendo um voto, que eu não esperava. Mas quando todo mundo começou a falar no meu privado que ia votar em Kleber, eu fiquei tranquilo. Ah tá, porque aí ia começar a falar assim, gente, mas nada bala esse menino, esse menino recebe voto, empata, pode ser o dele na reta e ele, não, eu tava tranquilo, tava tudo sob controle. <risos> Pelo amor de Deus. Bom, só que aí as coisas não ficam muito boas pra você depois dessa votação, né? O Kleber sai do jogo e o que que acontece? Aí vem a minha eliminação. E só, só restou para mim meu minha famosa meia. <risos> e meu ídolo. Meu ídolo que é meu amor. que eu vou considerar ela o meu ídolo que eu fiquei. É. Foi o que me restou. Ai, eu então, amo. o que foi que aconteceu? Eu, eu já sabia que seria mirado, porque como chegou no Sim Sim, é, os objetivos de geral mudou. Porque como faltavam três eliminações para a final, é, o, que, o que a maioria estava falando, vamos tirar as pessoas que a gente acha mais forte. Então, quando, como todo mundo já sabe do cast, pior que ativou o blackout. Aí eu fui questionar, porque que tu ativasse o blackout, não sei o quê? Aí ele confirmou que ativou o blackout para mim, aí eu falei, você vai votar em mim? Aí ele começou a enumerar, o seu jogo é muito bom, aí começou a falar, você fez isso, isso, isso, isso, isso e aquilo no jogo. Porque eu tentei jogar a conversa que, como eu tava queimado com o júri, porque como eu flipei, e, eu, e na minha visão, acho que a maioria não iria votar em mim por causa disso, eu comecei a jogar essa conversa para o cast. que eu tô queimado com o júri, então vale mais a pena tirar as outras duas pessoas que vocês consideram forte Um por ser muito bom em prova, e o outro que eu considerava que tinha um jogo parecido com o meu, mas era, vamos dizer, que superior um pouco, porque usou o ídolo certo. Então, seria mais vantajoso para eles tirar um dos dois. Então, um ficou imune novamente, só sobrou o outro. Aí eu comecei a tentar jogar o alvo nele. Só que eu investi durante o dia inteiro sobre isso, tentar jogar o alvo em outra pessoa e tirar o meu, porque eu sabia que o meu estava na reta, porque atravara um blackout, e eu, e eu com certeza ia aproveitar dessa oportunidade, porque eu não ia poder usar o ídolo e me eliminar. E foi exatamente isso que aconteceu, mesmo eu, eu conversei com Débora e Yuri, de fato eu, na minha visão era mais vantajoso eliminar o Wesley do que eu, mas eles preferiram me eliminar, mesmo eu, eu tava sendo sincero com eles, queriam queria jogar com os dois, mas é, eu acho que novamente eles caíram em algumas mentiras que rolou sobre mim. Tá, tá. Bom, amigo, agora eu queria abrir um espaço para você aqui, porque, enfim, durante algumas, alguns chás anteriores e alguns comentários na plateia, as pessoas falavam, falaram que você não estava sendo sincero, que você não saía do muro, que uma hora você falava uma coisa e outra hora você falava outra coisa, que você estava fazendo jogo covarde, etc, etc, etc. queria abrir um espaço para que você tivesse o direito de resposta, você falar sobre isso, como você se sentiu e o que, que você pensa sobre essas ações. É, inclusive eu fiquei bem magoado com isso Porque eles levaram para o pessoal E não para o jogo falar algumas coisas Duas pessoas exatamente E eu particularmente Não não aprovei essa atitude Ainda mais porque eles se basearam A maioria em mentiras que, que soltaram sobre mim E Mas eu não tenho Não guardo rancor Se eles quiserem vir falar comigo Meu privado está aberto E é isso mas você... E sobre isso que falaram, que eu falava é, uma coisa, e depois falava outra, o que é que eu, o que é que, qual era a minha estratégia? Quando eu sabia, como eu sabia mais ou menos como tava, quem era aliado de quem, eu acabava dando corda. Por exemplo, é, fulano não é aliado de Cicrano e está falando mal de Cicrano. Então, eu meio que, para não dar a entender que eu estava aliado com Cicrano, eu meio que concordava com o que fulano falava. Era mais ou menos isso mas não necessariamente eu estava contra contra esse crânio. Eu só estava dando corda para a pessoa, para ela não achar que eu era aliado da, da outra pessoa. Você estava fazendo mas, uma... a, gente duplo, a gente duplo e gente acaba tendo que mentir, é isso. Sim, que não era bem uma mentira, era só tentando me me esquivar, vamos dizer assim. É, Tentando não se expor além do necessário. Isso, eu já estava já tava tão exposto por causa do da flipagem, porque todo mundo sabia, que, a torcida do Flamengo sabia que eu tinha ídolo desde o começo da fusão porque espalharam isso, então eu já tava com dois alvos gigantescos, não poderia criar mais alvo. Uhum. Bom, é... amigo, você é mais uma daquelas pessoas que a gente não via aí pelo Survivor, porque não é... tem umas pessoas que são meio arrozinho, né, sai de um, vai para o outro. Não era o seu caso, é... quando a gente via, você era mais em outros formatos de jogos, né, é... e aí... Como é que foi o, a, o convite? Você estava esperando ser convidado? Você queria voltar? Enfim, Camila, sua namorada, acabou de passar pela experiência do VD e aí chegou você logo depois dela. Como é que foi essa história? Toda? Então, em Romênia, é, falaram para a Camila, eu acho que foi Doug, que estavam pensando em me convidar. Só que eu não levei a sério. Porque fazia muito tempo que eu não jogava nenhum jogo. Cinco anos. Então, não levei, não levei a sério. Até que abri a inscrição de Pokémon UMP, que é o jogo de Douglas de, de Rafael, e eu me apaixonei pelo formato e me inscrevi, depois de tanto tempo sem jogar. Inclusive, indico para quem quiser jogar, que é muito bom, muito divertido. Aí eu joguei o jogo, fiquei em segundo lugar, porque o jogo é totalmente de estratégia, não depende muito de é, fase social, etc. É mais de estratégia, então eu acho que me saio bem justamente por isso, porque eu sou muito de estratégia. Aí, assim que antes de do, antes de fazer a final, e é, o Uri veio falar comigo no privado, fazendo um convite, e na mesma hora eu aceitei, porque eu achei que era uma oportunidade, como eu já tinha me adaptado com o Pokémon, porque eu tinha provas, etc. Então eu pensei, vou aceitar e vou me dar essa última chance para ver se realmente eu consigo jogar agora pela primeira vez Survival, porque as outras vezes foram carros FBSB. E deu certo, eu cheguei, consegui tudo, tudo que eu queria, encontrei ídolo, cheguei no júri, fui sim sim, tudo que eu, que eu queria eu consegui, então eu estou feliz. Ótimo. Ótimo. Bom, vamos para o nosso último quadro, ela faz o chazinho dela. Kleber escolheu no chá dele sobrar velhinhas, então resta para você os pedaços de bolo ou quem você vai convidar para a festa. E qual que você vai escolher? Vou pegar o pedaço de bolo. Você vai revelar seus arrobas? Vou. Bom, então conta aí para quem vai o primeiro, o segundo e o terceiro pedaço de bolo Certo é, Antes de falar para quem é, eu quero que vocês imaginem um bolo de chocolate bem fofinho e com bastante cobertura Eu quero que vocês lembrem como se fosse o melhor bolo que vocês já comeram na vida Esse, esse é o bolo que eu escolhi para dar para essas pessoas Só que ele é especial, não é um bolo qualquer pois ele é muito mais que um bolo e tem significado. É... As pessoas que eu sorteei foram Haddad, Marcela e Yuri. E, e para os três eu vou dizer a mesma coisa, eu convido os três para a minha festa e eu desejo... tá misturando tá eu barato. Tá, eu dou o um pedaço de bolo para os três, que é o melhor bolo que você já comeram na vida. E, e não só... Eu não, eu não, você não vai sair daqui desse jeito, não. Você falar, vai dar o fala. primeiro para um, o segundo para um e o terceiro para um. Certo. Para Leandro, é, eu, dou, eu, eu dou um pedaço desse bolo, a quantidade do, do pedaço que ele quiser. Amigo, <risos> você está fugindo da resposta. Não é. O, ele, você pode dar o, o tamanho do pedaço, você vai dar o tamanho que você quiser, mas eu preciso que você me diga quem vai receber o primeiro, quem vai receber o segundo e quem vai receber o terceiro. Tá eu vou dar não por amizade ou por algo do tipo, eu vou dar na ordem de quem acha que tem o jo melhor jogo, porque eu acho que uma temporada comemorativa merece um, um vencedor que seja, é, merecedor que tenha feito um bom jogo. Então, o primeiro pedaço de bolo vai para Leandro, porque eu acho que ele, mesmo com, com esse alvo todo que ele está tendo, ele está conseguindo se manter no jogo, está vencendo praticamente todas as provas, e ele merece esse primeiro pedaço de bolo. Muito bem. O segundo pedaço vai para Marcela, porque apesar do social dela ser um dos piores da temporada, ela sempre foi fiel aos seus aliados, sempre, é, como é que posso falar? Seguiu uma, uma linha uma linha certa de, de jogo, reta. E o terceiro pedaço é para Yuri, porque eu acho que ele não está... Ele foi... Como é que eu posso falar? Primeiro, ele... É, assim, na minha opinião, ele começou com um bom jogo. Só que depois ele ficou com aquilo frisado em voltar em Kleber. Ficou com aquilo na cabeça, não queria mudar. E eu acho que um bom jogador não faria isso. Eu acho que um bom jogador tem que fazer o melhor para si e para os seus aliados. E ele não fez isso. E colocou em risco, tanto eu quanto Wesley, naquele CT que um dos dois poderia ser eliminado se a gente não conseguisse reverter e ele não ia mudar o voto para outra pessoa mesmo um aliado sendo eliminado então eu achei que esse foi um jogo, um jogo inteligente, por isso que meu último pedaço de bolo vai para ele muito, muito bem. bem mas eu amei ah, assim, é. essa o seu bolo de chocolate né, esses bolos muito é, eu queria compl é, complementar sobre sobre o um pedaço de bolo é, como eu falei anteriormente, esse bolo é muito mais que um bolo para mim, pois ele tem outros significados. É, porque eu não daria só esse pedaço de bolo para os três, mas eu daria para todos todos os outros três que estão no jogo também e para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. imaginei um, o melhor bolo do mundo que eu daria um pedaço para vocês. É, é, eu estava percebendo que... Espera aí. Assim, outra coisa. Eu não sei se vocês lembram, mas na, na eliminação do Kleber, teve um voto que, que foi cheio de significado, que marcou várias pessoas da plateia e, começaram, e começou a falar algumas palavras. Esse voto foi meu, porque como eu sabia que só eu ia votar em Débora, eu, eu decidi fazer um voto diferente, aproveitar a oportunidade e fiz. Para quem não sabe, foi o, o voto 5 do CT16. É porque eu fiz isso. Eu amei o preparo, estava muito, muito Era uma coisa que você precisava muito falar aqui no chat, hum. até organizar... Isso eu tinha decorado. Por quê? Eu, tava perce... eu percebi que com essa pandemia, o isolamento social que todo mundo tá, todo mundo está passando, é, colaborou de alguma forma para intensificar os sentimentos, tanto tantos bons quanto os ruins das pessoas. É, porém, por trás do no computador, tem pessoas com sentimentos e não é agradável ler ou escutar algumas palavras que algumas pessoas falam tanto na plateia como também falaram num vídeo para mim. E eu fiquei pensando, qual a necessidade disso? Não tem para quê. aquela é diversão. Então, eu escolhi pessoas aleatórias da plateia e comecei a escrever mensagens gentis para eles. É uma vez que, na minha opinião, palavras gentis, atrás sorrisos, amigos... E, ai, principalmente, ai. reciprocidade. É ah, por isso que eu fiz e queria avisar para todos que ficou em dúvida de quem era é o voto. Porque eu não ai, quis falar quando estava no jogo. Ai, o Alec, que... pelo amor de Deus, eu vou falar mais na hora do encerramento. Enfim, por falar em encerramento, chegamos ao momento, então, anotou mais alguma coisa aí no seu caderninho que você queria falar, que você queria... Só, dese... Só desejando mais empatia para todo mundo. Hashtag Empatia, fica aí. Bom, é, para você fazer essas considerações finais mesmo, mandar um beijo para as pessoas que torceram por você, enfim, palavra final aí está contigo. Certo. Eu agradeço a moderação e a você, Álvaro, por todo o empenho, dedicação ao jogo e por todas as posturas corretas que a moderação veio tomando durante toda a temporada, apesar dos acontecimentos, que a maioria da plateia não soube nem um por cento do que realmente aconteceu. Então, acho que empatia é a palavra que representa tudo o que aconteceu. Também quero agradecer a todos os jogadores do cast, que direta ou indiretamente não misturaram o jogo com o pessoal e fizeram dessa edição histórica. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos todo mundo vai lembrar dessa edição, não só pelas polêmicas, mas pelo, pelo cast e por tudo o que aconteceu. Também quero agradecer ao Grupo Resta1, um, é, ao Grupo do Encontrinho, também quero agradecer ao Grupo do Wary Wolf, por toda a torcida, durante toda a temporada, eles sempre falavam desejando energias positivas para mim, me desejando boa sorte. E eu queria dizer que adoro todos vocês que estão nos três grupos do WhatsApp. E o meu agradecimento especial vai para a Camila, que esteve comigo em todos os momentos do jogo, seja do meu lado, torcendo, seja acordada, até tarde, me acompanhando nas provas. E eu queria dizer para ela que eu amo muito ela, e é isso. Ai, ai, é bom. Gente, eu, fico, eu não dou conta de vocês um pouco desse jeito. Amigo, o que, que eu tenho para dizer? né? A, a nossa relação também não, não começou ontem, né? Assim, a gente se conhece há um milhão de anos, a gente nasceu na mesma família, dentro dessa... Desse mundo dos jogos aí. É, é, e eu sempre admirei muito o seu jeito de jogar. Conhecia já o seu potencial estratégico. E assim, é, para mim era mais surpreendente o fato de você ter sido eliminado tão cedo lá atrás. Do que o fato de você ir bem agora. É, eu acho que é isso. Quando você tem a oportunidade de, de desenvolver o seu jogo estratégico. Você faz estrago. E quem te conhece jogando sabe disso. E eu fico muito feliz que você tenha conseguido mostrar um pouquinho desse seu potencial aqui no jogo. Foi muito gostoso te acompanhar. Eu cheguei a falar isso com você algumas vezes. Eu falei, o que, que você está roubando, Mário? Você está muito quieto. Não está no... Tem algum dedinho, assim alguma história. Quando eu descobri que foi você que traiu o Christian, que foi você que tinha botado errado, eu vibrei muito, porque eu falei, aí, começou. Agora a gente começa a entender por onde está indo o jogo desse menino. E... e é isso, amigo. Acho que você... Pelo, pelo sua própria encerramento, pelas suas próprias palavras, é, dá para ver que você está satisfeito com o jogo que você fez e tem, tem que sair mesmo, porque foi o jogão. E agora a gente está aí para ver o F6, o que, é que eles vão aprontar. tem Agora aquele momento crucial que não dá mais para é Você tem que tirar do jogo quem você não quer na final. É então... As Tirar os mais fortes agora. Desde o F8, todo mundo já está com esse especialmente. É, só que tem aquilo, né? Que, que o que é a mais forte pra mim pode não ser mais forte pra você. E aí agora os conflitos de interesse ficam mais escancarados, porque não tem muita gente pra votar, né? Bom, é isso, gente. Espero vocês então no próximo chá. Um beijo. Até o próximo chá com Alvinho. Tchau, tchau. Tchau.